Olá, meu nome é Marcelo José Carrer, eu sou docente do Departamento de Engenharia de Produção da Universidade Federal de São Carlos, Campos São Carlos. Eu também sou docente do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, né, aqui nos cursos de mestrado e doutorado, e pesquisador associado no Grupo de Estudos e Pesquisas Agroindustriais aqui do Departamento de Engenharia de Produção, o GEPAI. falar um pouquinho mais sobre um conjunto de projetos de pesquisa que a gente tem desenvolvido aqui no GEPAI, no Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, nos últimos anos. Tá? É, em linhas gerais, esses projetos, eles têm como pano de fundo é, a, o desenvolvimento, a adoção e os impactos de tecnologias, né, de novas tecnologias, sobretudo, as tecnologias chamadas tecnologias digitais na agropecuária né, do estado de São Paulo. Tá? Então, a gente tem é, definido né, é, um conjunto de tecnologias, tá? Então desde tecnologias da agricultura de precisão, né, como por exemplo, mapeamento de produtividade do solo, aplicação de insumos a taxas variáveis, até tecnologias que a gente chama de tecnologias 4.0, como, por exemplo, sistemas informatizados e conectados para o gerenciamento da propriedade. A partir da definição dessas tecnologias, a gente tem feito basicamente dois tipos de análises que se complementam muito. Né? É, a gente modela as decisões de adoção ou não adoção dessas tecnologias na perspectiva do produtor rural, que é o usuário da tecnologia, e depois né a gente também modela os impactos é, da adoção né do uso dessas tecnologias sobre indicadores de desempenho né é, das propriedades rurais né então desempenho técnico desempenho econômico e desempenho ambiental tá como que a gente faz isso né a gente tem é, recebido financiamento né da Fapesp do CNPq para fazer é, coletas de dados, né? porque para a gente conseguir fazer a modelagem das decisões de adoção e dos impactos das tecnologias, a gente precisa ir a campo. Né? Então, a gente precisa coletar dados nas propriedades rurais, a gente precisa coletar dados da produção, a gente precisa coletar dados dos produtores, a gente precisa coletar dados de percepção das tecnologias. Né? A gente coleta esses dados a gente, a partir dessas coletas, a gente monta bases de dados primários e depois a gente faz um conjunto de análises, né? utilizando-se de ferramentas da estatística aplicada à economia e à gestão, né? também conhecida como econometria. E essas análises, elas nos dão né? alguns insights, por exemplo, sobre quais são os fatores que afetam a probabilidade dos produtores adotarem uma determinada tecnologia e depois a gente modela os impactos dessa tecnologia, por exemplo, em indicadores de eficiência técnica, eficiência econômica e eficiência ambiental das propriedades rurais. Em todos esses projetos né, é, que tem aí como pano de fundo adoção, né, difusão e impactos das chamadas tecnologias digitais, nós temos o envolvimento de estudantes de pós-graduação, tá? em alguns casos também de graduação, mas é, com, uma, com, uma, com uma participação um pouco maior na pós-graduação. Então, estudantes de mestrado e doutorado que participam de todas as etapas do, do, da, das pesquisas, dos projetos. Além disso, a gente conversa com outros agentes do sistema de inovação, uh, os técnicos extensionistas, os desenvolvedores das tecnologias, né? E, a, e agentes do sistema de políticas públicas também, que também, de certa forma, tem é, é, participação nesse processo. Né? E os nossos alunos participam de todas essas etapas, né? participam também da análise né? é, dessas informações, desses dados primários que a gente coleta e depois né? da publicação é, dos relatórios científicos, dos artigos científicos né? que têm sido publicados é, é, em, em bons journals aí, né? que não tem nos dado aí alguma, alguma visibilidade. Recentemente a gente publicou um, um, um artigo num, num periódico chamado Technological Forecasting and Social Change, um artigo no qual a gente modelou os fatores determinantes da adoção de tecnologias de agricultura de precisão por produtores de cana-de-açúcar do estado de São Paulo e os impactos dessas tecnologias sobre indicadores de eficiência técnica dessas propriedades. Tá? E a gente percebeu que a adoção de um conjunto de tecnologias da agricultura de precisão ela tem o potencial de aumentar em aproximadamente 20% a produção sem aumentar o uso dos insumos. Esse é um ganho puro de eficiência. Quer dizer, o cara que adota, o produtor que adota a tecnologia ele consegue produzir 20% a mais do que o produtor que não adota utilizando-se da mesma quantidade de terra, de insumos químicos, de funcionários né? e dos demais fatores de produção. Né? E a gente percebeu que esse impacto está relacionado, sobretudo, a melhorias no processo decisório que essas tecnologias de agricultura de precisão promovem. Né? Então, em outras palavras, essas tecnologias melhoram o gerenciamento da propriedade rural, a capacidade do produtor organizar os seus recursos, tomar decisões e isso impacta na eficiência, no uso dos insumos. Tá? Então, é, é um, um pouco aí sobre os um, um, resultados mais recentes. A gente continua né, é, é, desenvolvendo projetos, a gente tem parcerias com, com outras instituições, como, por exemplo, com a Embrapa, né? A tem feito muito trabalho junto com a Embrapa, e alunos, né, estudantes, são bem-vindos nesses projetos. Né? Então, fica aqui uma, um, um reforço, um convite, a você que estiver aí assistindo né, ao Clique Ciência, se tiver interesse em trabalhar conosco, é, é, estamos a, de portas abertas aqui no Programa de Pós-Graduação de Engenharia de Produção, um Grupo de Estudos e Pesquisas Agroindustriais da Universidade Federal de São Carlos.